Oi, águas cinzas, vamos dar uma olhada no segundo filtro, os nutrientes que estão presentes, como é que a gente sabe visualmente que ainda tem bastante nutriente presente ali? Vamos dar uma olhada nisso. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Eu sou o Evandro Sangneto, muito agradecido por acompanhar o canal. É, entra lá no grupo, a descrição está aí no link, a gente tem trocado umas ideias legais. E aproveita e, e dá o seu pitaco, o seu palpite. Nós estamos preparando um curso, você quer fazer isso na tua casa? Né? Mas você tem dúvidas, é, como é que faz, dimensionamento, quais são as etapas, como é que você cuida da água, da, da máquina de lavar, né? como é que você transforma é, lixo, poluição em vida, em diversidade de vida? É isso que a gente está mostrando nesses vídeos aqui daí que no vídeo de hoje a gente vai acompanhar o segundo filtro, a evolução desse filtro, como é que ele está indo, o que é que acontece quando chega muita água da máquina de lavar que aí muda um pouco as condições do lugar, mas ao mesmo tempo a gente vai ver a, a transparência da água e a gente vai perceber que ali né, tem muito muita larva de algum inseto que eu não sei ainda quais são e tem também uns filmes de de alga e essa alga acaba produzindo o oxigênio, e as bolhas de oxigênio estão presentes na água, o que ajuda no tratamento, e a gente vai ver isso. E isso tudo, então, está acontecendo, porque ali no segundo filtro ainda tem bastante nutriente. Então, o oxigênio vai ajudar a quebrar é, os compostos que estão presentes ali naquele lugar, liberando mais nutriente. A alga e as plantas que, que estão colocadas ali, elas vão absorver ou começar uma absorção maior de nitrogênio e fósforo, que são dois contaminantes que podem estar presentes na água, a partir de sabões, shampoos e, e etc. E elas vão começar a absorver isso, auxiliando na retirada desses elementos químicos da água, o que é legal porque senão se, se você joga isso diretamente no ribeirão, aí acontece a eutrofização. É uma outra história que a gente já falou em outros vídeos, mas a, a eutrofização é, é um aumento muito rápido de, de seres vivos de plantas, aguapés e tudo mais, num determinado corpo d'água, que é sinal de, de poluição. Mas aí as algas e as plantas estão lá justamente para fazer essa limpeza. Então nesse sentido está tudo bem. Né? Seria legal a gente ter. Mas a, a gente não quer jogar isso no ribeirão e estamos acompanhando todo esse processo. Como tem a disponibilidade grande de nutrientes, então a gente sabe que ali a gente vai ter uma diversidade legal de vida também. Né? Então é um indicativo para a gente. Okay? É diferente de um, de um laguinho onde foram plantadas diferentes é, espécies e tudo mais. Né? Ali o que a gente vê... É a própria vida se manifestando, indicando, ó, oh, parece que aqui tem muito nutriente ainda. Vamos absorver isso. Legal? Vamos dar uma olhada. Segundo filtro, o primeiro filtro está indo tudo bem. Segundo filtro, a água está com um aspecto visual interessante. Mas vamos ver que aqui ainda tem muito nutriente. As plantas que eu coloquei dias atrás, elas estão se adaptando. Né? Elas sofrem um pouco de início, mas já estou vendo brotamento em vários lugares aqui. A pititinha ali, hidrocotílio De maneira que essas plantas já vão se adaptando mais. Como aqui é um espaço onde ainda chegam muitos nutrientes, a gente pode perceber uma coloração esverdeada, formando um lodinho no fundo. Olha a areia aqui mais clara e aqui mais esverdeado. E a gente vê vermezinhos, algumas larvas de inseto, que eu não sei quais são, mas eu vou acompanhar para ver quem são essas crianças aqui. Diferente das outras águas ali que já estão com menos nutriente. Essa daqui está com bastante nutriente e vai atrair uma diversidade maior de, de fauna. Também aqui a, a diversidade de micro-organismos deve ser muito maior. Tem mais nutriente. Então fungos, bactérias, protozoários, é, anelídeos. Vários deles vão estar presentes aqui no lugar. E ao mesmo tempo que eles se alimentam, eles vão auxiliar também no trabalho de purificação dessas águas. Quero mostrar para vocês o trabalho das algas. Olha só. Vamos ver se dá para perceber aqui na sombra da varetinha. Tem ali umas bolinhas. A alga está produzindo oxigênio, liberando oxigênio no seu processo de fotossíntese. Vamos ver se a gente... Olha ali um, um microfilme, tá vendo? E aí vai liberando o oxigênio na água. Ah, que legal, olha que legal. Então, isso daqui ajuda também no processo de, de tratamento do efluente. Então vê que estabelecer parcerias com diversos, diferentes organismos e microorganismos é alguma coisa salutar. O cuidado que a gente tem que ter é quanto a, aos insetos que vão sendo colocados aqui. Cuidado especial com os mosquitos aí, né? os aedes, portadores de vírus que podem é, comprometer a saúde humana. Zika, chikungunya, então dependendo de onde você está, se é mais ao sul, é mais frio. Tem menos problema em relação a isso. Ou então, um fundo em grotas, em um, lugares mais fechados onde é mais frio, talvez menos problema com mosquito. Em lugar mais aberto, mais ensolarado, a proliferação deles tende a ser maior. Aqui é um trabalho de passarinho. Isso daqui é erva de passarinho e ela se gruda nos mais diferentes substratos. Isso daqui numa árvore, ela, com o tempo ela pode acabar com a árvore. De maneira que onde eu encontro dela, eu acabo retirando. É alimento para pássaro, mas ela acaba matando a árvore se a gente bobeia. Acompanhando a evolução do, dos filtros, seco ali porque já passou para cá. Olha que água linda, olha que, que coisa mais linda, vamos ver se tem cheiro, cheiro nenhum, é mentira, é um cheirinho muito leve que eu não consigo identificar. As crianças estão tudo rodeando aqui. Eu fico vendo eles lá de cima. Então agora eu estou aqui embaixo, eles não estão muito acostumados aqui com minha presença. É só ficar quietinho que eles começam a descer. Esse é um período de frio. No frio a gente tem a diminuição da atividade microbiológica. Biológica no, no geral, né? Por exemplo, as árvores algumas vão perdendo as folhas. É uma região é, que é de inverno seco também. Então, talvez por conta disso o, o cheiro diminui, a água fica um pouco mais densa também, com a diminuição da, da temperatura. Mas a gente acompanha alguns vermezinhos passando por aqui. É larva de algum inseto, que eu não sei qual. Olha ali embaixo. Mas legal acompanhar, né? Dia de lavar roupa, a gente vê que a água subiu um pouco mais. Mais. A gente consegue ouvir o barulhinho da água. Aqui dentro, algum cheiro, pouco. Mas olha só, no segundo filtro, as plantas já estão trabalhando melhor. Temos um pouco de alga lá no fundo. Olha essa água, como é que ela já está clarinha. É bonito de ver, viu? Ali nossa amiguinha hidrocotile, indo bem. O pé já recuperou. Uma abelhinha dando volta aqui do lado. Ok, já temos uma qualidade visual bastante boa da água aqui. E aqui a parte de baixo, os nossos laguinhos. Que eu já estou querendo fazer mais alguns ali para baixo, viu? Vamos ver. A máquina... Fechou o seu ciclo, então já não chega mais água por aqui. E lembrando, a máquina de lavar é uma quantidade muito grande de água que chega ao mesmo tempo no sistema. Então, isso reflete também na, na qualidade da água. Já no segundo filtro que a gente percebe que ela está um pouquinho mais turva. Então uma quantidade muito grande que chegue ao mesmo tempo pode comprometer... É, durante um, um período curto, a qualidade do efluente que está saindo natural. Né? Mas a gente vê que mesmo assim esse filtro aqui está conseguindo manter uma certa qualidade. Cheiro, está um pouquinho mais forte o cheiro nesse momento e também nesse segundo filtro um pouquinho mais forte. Durante o verão, é possível que esse cheiro se intensifique um pouco, mas até lá já, já vai estar recoberto com as plantas aqui e a gente vai acompanhando. Eu ainda estou pensando se vou colocar algumas plantas por aqui ou não. Aqui embaixo, a quantidade de água que chegou está né, tá reproduzindo aqui, elevou bastante o nível do nosso brejinho daqui a pouco essa água vai filtrar e vai passar para as fases seguintes e a chegada da água no outro brejinho vamos ver se a gente chega até ali então olha só uma qualidade visual da água cheiro nenhum as plantas já tomaram conta. Olha as raízes. Como é que já estão ocupando bastante o espaço. É ah, muito legal, é muito legal. Olha aqui o filetinho d'água chegando no brejinho. Então, uma qualidade visual da água já muito legal. Muito provavelmente se estiver no ambiente natural e ver alguma coisa assim, é capaz de você querer beber essa água. No entanto, na parte de baixo, a qualidade visual dela já fica um pouco mais turva. Não tem as raízes que estão segurando o solo, os peixinhos se foram. Deu algum problema no, no sistema? mudou as condições do sistema. Acho que quando eu estava fazendo a limpeza ali dos filtros e as crianças é, elas se foram. Bom, aprendizados, né? Então é isso. Se tiverem curtindo, não esquece, dar um joinha, um like, um gostei. Se inscreve no canal se não for inscrito ainda. E um grande abraço e até a próxima.